Boca, sei lá. outro outro Então, Alô? está pedalando? Pedala, pedala bota Não pedalando, não? Olá, Tudo bem? O que esse pedalando? Pedala, Boca. É? Bom, segura aqui e você pedala Deixa o bó pedalar sozinho não. Vai levar todo mundo Que isso bó Você quer vir aqui? Não pode não Porque ficar, cai Vai com vovó? Ok E tu vai passar lá? Deixa eu ver. Sejam bem-vindos à segunda parte das férias da vovó Maria e do Bob. Começamos hoje a é uma relaxante tarde na piscina pública de Gavers. A Vivi adora esse lugar e mostrou cada pedacinho dele para a vovó. Todo mundo se divertiu muito. Thank you. Oh, there you go! o Castelo de Anguian, situado a 20 minutos da nossa casa. O atual castelo foi construído em 1913 no local do Laranjal do Antigo Castelo. Foi encomendado por François Empain e projetado pelo arquiteto Alexandre Marcel em estilo Luís XVI. O castelo está rodeado por um parque de 182 hectares, contém uma série de árvores monumentais. A Torre da Capela é o único remanescente do castelo medieval. ça et alors c'est nous bambou on va emmener à la maison oui mais moi j'ai beaucoup de l'herbe et alors le bambi va couper Vamos para a praia? Nossa, como foi legal nosso dia hoje, brincamos de pipa, corremos na areia, fizemos um castelo, e depois comemos panquecas e sorvete. Foi um dia mágico. I'm gonna leave 5 graus e o bob de jaqueta, tênis, calça jeans, a bob. A vila costeira de Dia tem mantido uma baixa altura de construções e são visíveis as construções do estilo da Belle Époque. são ainda visíveis, um dos seus habitantes mais famosos foi Albert Einstein, que viveu aí seis meses em 1933 depois de deixado a Alemanha nazi. Este é o Wild Park nas Grutas de Han, cerca de uma hora e meia de casa perto de Namur no sul da Bélgica. Este parque abriga mais de 650 animais nativos do continente europeu vivendo em seu ambiente natural. Ele foi aberto em 1970, buscando um equilíbrio entre a vida como atração turística e um desejo de preservar o patrimônio natural. Wow. Ça c'est isso é o que isso é zéro isso isso é isso é isso é é isso Tu qui coupe par là Ça, c'est moi Thank you. Gostaram da segunda parte? Espero que sim. Não percam a continuação dessas incríveis aventuras da vovó Maria e do Bob. Ah, só um recado para Kelly. Eu não sou a Fátima Bernardes não. Mas fico feliz que tenha gostado da minha voz. Um beijo e até a próxima.